OOF <music> encontramos aqui por terras para mais propriamente, em alta. Uma mão cheia de surpresas, handful of surprises, bem-vindo, welcome, Câmara Super de Lolé. Como podem ver, também temos aqui a fonte grande. Iremos visitar até breve. Aqui ao lado da placa, entrada de. temos ali o cemitério e a cascata que fica para aquele lado. E são dois caminhos, um de terra e outro. Mas vamos lá, vamos lá ver. Vamos agora, e estamos aqui ao pé do cemitério, ensinamos ali o carro, temos aqui este caminho para baixo, julgo que é para aqui deste lado, as cigarras estão a cantar, e mais à frente, contornando o cemitério, temos ali alguém, qualquer coisa que não sei o que é que seja, mas vamos lá ver, o que é que será para aquele lado, Bem, parece um de produtos típicos à base de amêndoa. Agora, e temos aqui, queda de água do vigário, queda de água do vigário, como diz aqui alguns waterfall, área não vejeada, estamos para o Boulain, aquele percurso, queda de água do vigário, Continuar a não haver água, 5 de agosto de 2019, pouca água, 32 de 2021. É que alguns comentários também a dizer: mesmo se é água, é um spot inesquecível. E pronto, nós vamos desanimar. Os servidores de emergência. É, Temos ali o carro da GNR, que os produtos típicos. Circupa a direita, Proteja e vamos lá ver... Vou ver a paisagem... A gravia Está a gravar... Está, está, está a gravar... Não, fisca... A gente de ter de fiscalizar ali o senhor que estava a vender... Ver se tinha os documentos a ordem... Vamos continuar a descer aqui este caminho... O que vai levar à grandita cascata Já é uma rapariga de lá Temos esta descida um pouco acentuada como estão a ver é um bocado inclinada mas vamos lá ver podem ver tem aqui o chão as pequenas ranhuras que é para ajudar a não escorregar o que, é que temos aqui a dizer naquela placa é um pequeno atalho acho que é um bocadinho inclinado não vamos por lá não vai apanharmos a inventar fica ali por aquele caminho como estou a ver mas cá, vamos aqui para este lado. Temos um menino, Kevin que vai à frente. Vai a fazer batedor. Estou com as cigarras ao fundo até a descansar. Continuamos. canavial Senhor, Bom dia, Bom dia, para filmar? Onde está lá poder por aqui? Ah, apanharia a ferruba. A é as mas eles roubam, mas eles é Pois, que é passar para aqui a e selhar é. e vem apanhar, né? é como a cortiça e outras ah, coisas. então eu vou limpar isto e eles vêm aqui e limpam, mas e ah. assim como está sujo eles não as levam. Está a perceber? Sim. Só que dá mesmo a trabalho a mim. Pois, isso é. Isto dá o duplo do trabalho, não é? você, isso é para vender ou vai fazer alguma coisa doce ou Isto é para vender. É para vender? É. Não vale a pena estar com... Então a gente já não começa a fazer nada com isso. Vai, eles fazem muita coisa com isto. Pois fazem muita coisa, né? mas você sempre não. Vai ser... E agora deixa-se aparecer esta merda do Covid, parece que as farrubas ainda aumentaram mais. Olha o preço aumentou muito, não. Eu aumento, eu, eu fico, tá é isso, aumenta aumento e o fio que está tudo mais caro. Isto agora é, é tudo produto. Isto é, é tudo um negócio. Pô. A merda do Covid é um negócio. É, é venda de máscaras, é tudo. É tudo. É porra. a achar que as. Não é na vocês, não vinha mais certo fazer o vigário, caramba. Pois é, esse é esse, esse, esse que agora tem pouca água. Já tenho ver os comentários, já ano passado tinha pouca água. Tem, tem, tem, tem, tem, pouca, tem pouca água sim. Tem mas estavam é, a dizer por causa a desviar para as Laranjeiras, não sei o que, tinha visto na internet, não, ou é, isso é verdade ou não? É o vizinho aí. Ah, é o vizinho anda a é desviar? É, então. Pois ele comprou isso aí, agora ele tem para regar, depois para não secar as árvores. Ah, vai agora. No inverno, é bater... como há muito, dá para todos. Agora quando não dá, não dá, é um problema. Não dá, E a Ribeira, não vê que a Ribeira está praticamente está seca? Ah, está seca. Pois é, assim, quando desviar a água ainda piora, <risos> assim ainda dá tá bem Vá, saúde Olha, vá, tchauzinho! obrigado, Comissiva. bom trabalho! Obrigado, igualmente! Agora vamos continuar para este lado de cá, é para ali. Ora então vamos lá ver a queda do vigário, pego do vigário ou morgado de alta, é como se chama este, este local, cascata de alto não é? dizem que tem 24 metros de altura e cai num pequeno lago, mas agora estamos no verão, estamos em setembro, isto já não tem muita água e como estavas a ouvir a história por causa das lanejeiras o senhor comprou o terreno, agora ainda pior. de água natural como é óbvio foi construído no, no século XVII por Duarte de, de Melo Ribad de Niera", que, como é que chama isto? É, para conduzir as águas da Ribeira para o Grande Tanque e para ir para regar o mar dele pois São cerca de 300 metros mais ou menos é, cerca de 300 metros já estamos a chegar muito de real vá, bonito ali à frente Vamos ver, pouca água, vamos a ver aqui as alforabas aqui no chão, estava o senhor a, a varejar porque se não roubavam-nas roubavam todas e está tudo aqui, é um desperdício, não estou a ver. Existe para aqui uma estátua, não sei se está para aí a estátua ou não, Já vamos ver se existe a estátua ou não. EML, que é o Municipal de Olé, protege assim os outros, e aqui, deve ser para a Vizca, estou a ouvir alguma coisa, vamos lá, Deus quer o homem, olha, a oh Bernardes, Fernando Pessoa, estou a ver aqui um bonito ravado isto aqui é um, um local de atração aqui muito, que é nesta zona de Alpi, vêm pessoas estrangeiras e tudo, Agora está um pouco mais bonita a relva agora neste momento, estamos no verão, dezembro setembro, já final já houve, já está a acabar, mas pronto, temos pouca água. Agora estão a ver terra vermelha, como estão a ver, a famosa cascata, costuma estar cheia de água. É depois vou passar aqui uns vídeos e umas imagens com, com a cascata, não é? Vamos dar uma vista geral. Agora temos aqui água ali em baixo, o cartaz, vamos lá ver aquele cartaz ali. Olha aquele cartaz ali, o que é que diz o cartaz? É... Cada de água do vigário, área não vigiada, tal não fazer fogo, não acampar, não fazer caravanismo, não mergulhar na cascata, ah, não, pois não, não saltar não é? Vamos aqui um isso, tudo bonitinho, tudo bem arranjadinho, é? espaço bastante agradável para passarem aqui ali em baixo vamos lá ver meus amigos a cascata do Vigário agora ultimamente por esta altura que está sempre seca é melhor vir no inverno e rochas bonitas aqui do Algarve como estão a ver e a cascata que agora a água só cai junto às rochas comecei ser que seguiram o vídeo ou se não passar o vídeo aqui imagens da cascata no inverno que isto é uma maravilha Venho cá mais para o início do início do verão, parte do inverno, quando está mesmo forte, final do ano. Olha ali. Cascate, estão a ver ali em cima. Água ali para baixo. Vamos aqui, isto aqui é o. A água chega até aqui mais, mais acima. Chega até aqui. Fica é um espetáculo. Com muitas fotos. Só que já devem ter visto agora, não é que não é passar. Vamos ver a água. Temos aqui algumas ameixas já estão aqui, não é? estão a ver as pisadas e esta é a cascata do vigário no finais do verão com a seca que temos é o que resta dela mas como podem ver nas imagens que passaram e no vídeo é um espetáculo na altura de chuva Vão a ver em volta faz aqui este pequeno tipo de lago esta é a paisagem envolvente. Estamos em alto, fica perto do Alentejo. É uma zona mais do interior, nunca fica muito junto à costa, mas. Vamos avançar, vamos continuar a ver. E este lado o que é que vimos? Não vimos nada. A água fica por ali. Não sei se está a continuação ou não, mas. Talvez isto deixe tudo, não sei, mas dá aspecto disso, deve que está bem cheio de água. É? Bastante agradável, sítio tranquilo. Atualmente aqui eu vi, estão a ver, civilizadas. Um sítio para estar aqui a descansar. As de escadas muito terravado Este travado inteiro devem fazer aqui talvez algumas atividades por isso é que está aqui este espaço talvez se fosse um bar ou qualquer coisa não sei, o que é que seja isso? Deixem nos comentários se souberem mais do que eu, complementem a informação, agradeço até já. Aqui, a porta está fechada, como é óbvio, ah, tem fez ali fogo, cachatos os lixo, para trás temos ali, e outro caminho, outro atalho deve ser este aqui, Vem andar por aqui, ela está aqui tínhamos visto há bocado, um bocadinho, mais rápido mas, mais para aventureiros. Já está fechado há muito tempo. Não se consegue, consegue entrar. Mas vê-se que parece que está abandonado vídeos partidos. Já não serve nada. Então, é um sítio abandonado. Mas deviam pintar isto, talvez, e melhorar aqui o espaço. Vamos ver que é espaço envolvente. Vamos aqui umas mesas para piquenique. Lá ao fundo, estou a ver, muito agradável onde viemos. O caminho pudesse, há aqui o shortcut e as mesas. Depois também, já havia uns -me melhores dias. As mesas, preciso de manutenção, apesar de ter rajadinho e a calçada. O panel sem informação. Destre, vamos lá para o caminho pedestre, só para ser diferente. Vou fazer as cigarras lá ao fundo. Venham cá no verão, que vale a pena. é engraçada, não é? Isto é o percurso de pedestre e depois há outro ali embaixo. onde nós viemos e agora começamos por este. Vamos ver, muita vista. O sol está daqui a lado, vamos a apontar. A grande biodiversidade, como em todo o ar. parede feita com as pedras daqui as divisões e os muros muito usual aqui nesta região a agravia A o brilho. e nós viemos dali de cima, estou a ver ali o vendedor, com o chapéu de sol dele, agora temos de subir até ali em cima, agora vamos lá, o outro caminho fica ali em baixo, e este aqui é o titatalho de, de terra, é pedestre, como eles chamam, a estrada vai para alta, a estrada e o cemitério, logo a entrada de alta vai direito Cuidado, vamos ir por aqui. As companhias vêm ali abaixo. Bem, espero que tenham gostado. Desta cascata que agora está um pouco seca, venham na altura da chuva, e vão se divertir com certeza, passar aqui um bom momento, trago os vossos filhos, dê um mergulhinho na água fresquinha, obrigado por assistirem, sejam felizes, até uma próxima.